Bom dia! Você quer receber dicas gratuitas de como emagrecer de forma fácil e simples? Simples! Se inscreva nesse canal do YouTube e receba dicas gratuitas de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Um outro assunto que eu vou trazer aqui é se você está fazendo uma dieta e você está com vontade de sair do caminho da dieta para comer outras coisas proibidos na dieta, que vai te ajudar você a perder os quilos do seu corpo, tem uma dica bem boa. Toma água. Se você tomar água, você vai preencher o espaço vazio do seu estômago e assim perder a vontade de comer aquilo. Se a tua dieta permitir você pode fazer suco de maracujá, que é um ótimo alcalmante Se a tua dieta permitir, é claro